Ixi. Bom, pessoal, então, agora com vocês aí, sem muito mais introdução Vai falar do Adamante, o Adamate, enfim, é o Adamate, Marcelo Adamate Vai falar com, com vocês um pouquinho aí sobre a, um pouco da experiência dele Um cara aí que a gente se conhece há um tempão Manja muito de, de tudo um pouco E a palestra dele hoje, então, vai falar sobre não deteste seus testes, né? Vamos lá, bem provocante, acima de tudo tá bom Tá, ligado. tá ligado. Testando. Bom dia, pessoal. Bom dia. Espero que tá, esteja todo mundo acordado ainda. Ah, mas, vamos lá. Ah, a ideia da palestra, então, é falar sobre, sobre isso: de parar o ódio contra os testes. Ah, e o que é o grande motivador dessa palestra? Acho que muitos já devem ter ouvido assim, ah, comentários de outros desenvolvedores ou. Lá, de qualquer pessoa do time falando que teste é algo doloroso, tá? que é que é difícil, é complicado, não é legal. O pessoal gosta de ir lá e fazer o código, mas na hora do teste não, lá, não, não acha legal usar aquilo ali. E pesquisando, eu até achei esse comentário no Quora. No o Quora é um site de, de perguntas, é tipo um Sack um Overflow, Onde alguém vai lá e posta uma pergunta e várias pessoas vão postando respostas e tem a votação. E daí essa pessoa falou assim: disse, olha, eu não gosto de escrever em um antiteste. o teste. teste sucks. Então assim, olha, entre escrever o teste e ir no dentista, eu prefiro ir no dentista. E ainda foi além. Ele disse: olha, talvez eu ainda prefira fazer exame de sangue. E ainda tem toda essa cultura, digamos, ou se tinha por muito tempo, de, do time de dev versus o time de QA. Onde os, ah, tinha um conflito de interesse, onde o time de dev, de novo, estava muito afim de, de fazer, e o time de QA disse, ah, como que eu, que eu quebro isso, como que eu acho um defeito. Ah, Existem vários tipos de testes. Uhum. Não, não, não vou comentar nessa palestra aqui sobre pouco, por exemplo, mas pegando os, os mais conhecidos, unit test, teste funcional, de integração, o Mike Kohn uh, foi o cara que criou aquela, aquela piramidezinha, uhum. e daí ele fala assim que o ideal seria que para a sua aplicação você tivesse muito teste unitário, que fosse a base para a qualidade do seu sistema, né? Depois viria testes de serviço, testes que envolveriam mais uh, pedaços do código. E daí sim, só um, um pouco de teste de UI. Mas se for, for pensar e for, for pegar um a um, ou alguns exemplos rápidos, por exemplo, uh, isso foi algo que eu, que eu passei, assim, um, um exemplo verdadeiro, um padrão em uma, em uma das empresas. Então pensa assim, só para fazer um, um CRUD em Java, você tinha que ir lá e criar uma entidade, Mapear ela com o Hibernate, tinha que criar a interface para o seu DAO, fazer a implementação do DAO, DAO é a, a camada de acesso a dados, né? depois criaria a interface para o seu serviço, implementaria o serviço, criaria o, o controller, que é quem vai fazer o, a interface com a página, aí criaria os artefatos da página e depois uh, outros artefatos web, como CSS, JS. Então, só para escrever um CRUD, já tinha que escrever um monte de arquivo. E depois tinha que fazer os testes para isso. Então, ah, para a minha entidade eu vou criar aqui um builder. Como que eu. Lá, digamos que eu criei a entidade pessoa. Então como que eu faço para instanciar uma nova pessoa? Eu escrevo meus testes com DAO, escrevo meus testes do CRUD, mock. No final, só para fazer um CRUD aqui eu já criei 20 artefatos. Só que no fim das contas, fazendo isso de novo e de novo, e para cada, cada nova tela, vira Ctrl-C, Ctrl-V tudo isso assim já tinha classes uh, auxiliares e uh, utilitárias para resolver esses testes então parecia muito assim que tinha muito de teste das pecinhas mas às vezes quando tu, no, no primeiro depósito fazia no, no ambiente de staging quebrava tudo porque não não funcionava integrado mas aí, tu rodava os testes e estava tudo passando tudo verdinho e no site da Atlas, eles até comentam uh, por que se preocupar em fazer antiteste e teste de integração se tu pode fazer teste funcional, que testa todo o sistema? Então, um tempo atrás falava que ah, vai ser muito demorado, eu vou rodar os testes da minha aplicação e, sei lá, vai demorar uma hora rodando os testes ou, ah, vai ser muito difícil de eu detectar um problema que vai dizer, ah, mandou processar uma ordem e o processo de ordem está quebrado. Mas não vai saber a linha exato, qual é a camada, que tem um problema. Um outro exemplo também com o Cucumber. Ah, alguém que conhece BDD, já foi falar, ah, o Cucumber em si, menos da metade. Mas o Cucumber é um, uma, uma ferramenta que tem para várias linguagens, tem para JavaScript, tem para Java, onde você pede para o seu, seu analista, para o seu PO, escrever os requisitos nesse formato. Ah, given, então dá o cenário inicial. Uh, when, você vai aplicar algumas ações no sistema. E daí, no final, você vai ter os seus dens seus aqui, que vai, vai ser as validações. Só que o problema com isso é que é muito difícil ter um analista capaz de escrever essa linguagem. Uh, eu já vi isso em vários times e é, é complicado de, de você achar alguém que consiga escrever dessa forma. E, além disso, depois que é escrito dessa forma, uh, o dev vai ter que fazer um parse de cada linha e transformar isso em código. Então, é chato ainda. As necessidades de teste. Acho que não é novidade para ninguém que a cada a cada ano, a cada mês, está aumentando a frequência de depósito para produção. Então, você vê lá, bom, 2014 era, sei lá, 4% de múltiplos deploys ao dia, agora já foi para 11%, uh, semanal subiu 10%. Então, como é que você faz para garantir qualidade, para entregar mais rápido, se, se não tem teste? E alguns fatos até mencionados em algumas uh, palestras anteriores. Então, bom, a Amazon faz deploy a cada 11 segundos. O, o, o Flickr, ali no caso, teve, também foi citado. Uh, mais de 10 deploys por dia. Netflix, calha massa de, de deploy por dia. E, então tem, tem que garantir qualidade, tem, tem que ter teste. Para conseguir entregar nessa velocidade, tem que ter teste. Uh, no site do JUnit também é dito lá oh, os desenvolvedores têm que amar testar o código. Ok, mas... Uh, e nessa palestra do, do Uncle Bob, ele, o título é The Future of Programming, ele fala que o que é uma realidade, que hoje, em todas as áreas, tudo tem sistemas. Quando você está dirigindo o seu carro, tem sistemas para controlar a direção, tem, você vai no médico, tem sistemas, em todas as áreas. E em algum momento vai acontecer que vai ter uma catástrofe. É fato. Em algum momento, algum sistema vai errar. Como que você evita isso? E Aqui também, né, citando um pouco o, o cenário antigo, então... Bom, ah, eu tenho lá os meus testes que fazem o teste manual, então, por algum momento, tinha que se decidir se você queria fazer um deploy rápido ou com segurança. Deixa eu dar uma acelerada aqui. A mensagem principal é eu acho que todo mundo entende que tem um gap. Uh, precisa fazer testes. Então, como, como preencher esse gap? Tá? Então, falando na nossa aplicação, e aqui é aqui como a gente resolveu. A gente usa o modelo ports and adapters. Então, significa que cada pecinha no nosso sistema pode ser ligada e desligada em qualquer momento, quando a gente quiser testar. Então, o fluxo principal dessa API aqui é submissão de ordem. Então, dependendo da região da ordem, ele vai chamar um sistema regional. Então, ele tem lá a sua interface de, de integração, né? e depois disso, ele processada a ordem, ele vai para um parceiro. E, de novo, tem várias tecnologias que é, cada parceiro usa. Então, o que a gente fez... Uh, a gente não usa essa ferramenta, o Parasoft, mas a ideia dele é muito boa. É que você pegue a sua aplicação, do jeito que ela está, e coloque em um ambiente virtualizado, onde ela não saiba que as interfaces que elas estão falando são de mentira. São tudo fake. Então é isso que a gente está fazendo. Uh, para aquela API, para aquele cenário ali, a gente tem dois modos. A gente tem esse módulo Node e o módulo Groovy. E para cada caixa vermelha aqui, a gente tem um arquivo Docker Compose que roda todos esses testes. Ele levanta o módulo, uh, por exemplo, aqui na primeira caixa, ele levanta esse módulo Node, ele levanta as dependências dele, Mongo e Redis, e ele roda os testes chamando a API. Ele submete as ordens e verifica no fim se a ordem foi processada certo. Então é, é um teste que pode ser feito até em outros ambientes, de Dev, de QA, só que a gente colocou isso no nosso CI. Mesma coisa do, do Groovy. Então, em vez de a gente ficar chamando as interfaces de verdade, a gente tem módulos fake aqui dentro e, de novo, levanta e a aplicação ela nem sabe que ela está sendo testada. Ela está rodando como se ela, da mesma forma que ela vai rodar nos outros ambientes. Dev, produção, QA. E o que a gente está tentando fazer, a gente está trabalhando nisso, é esse ciclo aqui fora. Que a gente vai levantar toda a API, todo o ambiente dele com Docker Compose e rodar todo o ambiente. Só uh, mocando e virtualizando todo o, o cenário externo. E daí, lembrando lá do, dos slides anteriores, ah, mas é muito demorado testar tudo isso. Vamos para o módulo Node, a nossa média é de dois minutos para testar tudo. O módulo Groove seis minutos. E aqui, ó, a gente tem um coverage de ó, por volta de 85%. Então, somando os dois, em oito minutos, a gente testa toda a nossa API. Então, isso é um, é um resultado muito, muito bacana. É, é legal porque é até mais produtivo de desenvolver, porque ao invés de você ficar chamando o sistema real, que é mais demorado, você está chamando um modo fake que está ali na sua máquina, que, tá respondendo, que não guarda uh, estado. Digamos que eu preciso chamar o um sistema externo, que tipo, ah, se eu mandar duas vezes a mesma chamada, tipo, ah, ativa. Eu mando ativar novamente, e ah, ele dá um erro na segunda chamada porque já está ativo. Então, eu tendo esses mocks, eu consigo sempre testar sempre o happy path e garantir que está tudo certo. Uh, vou pular essa parte aqui, mas assim, a gente usa o git flow, então cada desenvolvedor, quando começa uma task, ele cria o, o seu branch e todos aqueles testes ali que foram citados anteriormente, ele roda e garante que a feature que o desenvolvedor está fazendo está passando os testes. E daí com isso, com um ok, uh, um outro desenvolvedor pode revisar e daí sim pode fazer o um merge pro, pro branch de desenvolvimento. E, de novo, estudo muito rápido, ainda que eu preciso de um, um fixo para produção, em 8 minutos eu consigo rodar os meus testes e garantir que está tudo funcionando. A mensagem principal é essa, senhora. eu acho que se focar muito no problema, talvez você pode estar perdendo a solução mais fácil. Eu agradeço o tempo e quem quiser conversar depois eu estou à disposição. Muito obrigado. Pessoal, a gente tem uns dois, 3 minutinhos para perguntas, enquanto o pessoal aí quiser já colocando as coisas. Alguém aí? O Adam todo mundo entendeu ninguém entendeu nada? Perguntas? Eu tenho, já que ninguém. Eu tenho uma cara. É, tu comentou ali da, da questão do CI, né? Que vocês levantam de forma independente a questão do, do, da, da stack node e da stack depois do Groove, né? É, vocês, obviamente, demoraram um tempo para fazer essa questão azeitar e funcionar legal, né? E, mas tu sabe, hoje basicamente, assim, quantas vezes ao dia vocês rodam isso? Ou e quanto quebra ou quanto não quebra? Se tem isso, a cada check-in a gente roda isso. Ou seja, a cada... Então, sim. Show. Fez o um, um push, obviamente, a gente tirava o terno, né? Uhum. Ele roda toda aquele teste Certo. E... coisas é, que não foram comentadas, é, é muito legal que a, a Marina a maneira que foi estruturada o servidor de CI, ele só tem o Docker. Ele não tem nenhuma dependência lá, ele não tem nenhum ente, um gradle, um npm, ele tem só o Docker. Então quando a gente manda rodar, a gente manda o código e manda só o Docker Compose, e o, o CI é responsável por baixar as imagens do Docker e baixar todas as dependências. E daí, obviamente, a gente usa todas as features do Docker, tipo, o, o Docker ele trabalha como se fosse um Git, ele trabalha com camadas. Então a gente estruturou nossos arquivos do Docker de maneira que ele sempre baixa as dependências primeiro e se não mudar as dependências quando ele rodar a segunda vez ele já nem, nem baixa as dependências. Então tem, tem vezes que nós, ah, nós executamos ali o CI que ele demora 22 segundos o Node. Então é muito divertido. Foi bom. Obrigado Adamax, valeu.